A Red Bull acertou em cheio na construção do RB19 para 2023. E se você ainda tem dúvidas disso, é só olhar para o grid e ver como as equipes usaram os taurinos como referência, por assim dizer. Inclusive a Ferrari está de olho em algo específico do carro da equipe austríaca a facilidade em fazer ultrapassagens por causa da eficiência do DRS, a asa móvel. O chefe da escuderia de Maranello, Frederic Vassot, relembrou a ultrapassagem de Max Verstappen em Lewis Hamilton no GP da Arábia Saudita, realizado no mês passado. A diferença de velocidade entre os pilotos foi de mais de 20 km por hora, o que retrata o efeito do DRS no RB19. Eles têm um efeito DRS muito grande, maior que todos os outros. E temos de entender como eles são capazes de fazer algo assim. Eles estão fazendo algo diferente e algo melhor, com certeza. Destacou Vassão em declaração ao site Esporte. Vassão ainda lembrou que o projeto do carro vermelho também tentou reproduzir a enorme velocidade final da Red Bull no ano passado. Acho que a diferença de velocidade máxima foi provavelmente maior no ano passado, acho que compensamos parte desta diferença, que provavelmente foi ainda mais óbvia, mas ainda temos de melhorar nesta área, esse problema do DRS é que esperávamos compensar um pouco mais, mas a diferença foi maior no ano passado, agora com certeza temos espaço para melhorias nesta área, estamos trabalhando nisso. Então abre o olho, Vassou, porque parece que ainda há pontos misteriosos e muito favoráveis no carro do atual time campeão da Fórmula 1. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o like, deixar seu comentário e claro, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal do Grande Prêmio, além de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos.